Aprender a pedir. Outra história que costumo contar. Deus é tão bom, mas tão bom com a gente, que a tudo o que pedimos, Ele diz sim. Sempre diz sim. E para a nossa ignorância, acabamos por pedir de maneira errada. Em João capítulo 14, versículo 13, e 14, Jesus diz aos discípulos E farei tudo o que vocês pedirem em meu nome, para que o Filho mostre a glória do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Quando nós pedimos paciência para aguentarmos determinada situação, Deus nos dá. Aí reside o problema. Como é que ele vai saber o tanto de paciência que ele nos deu foi a medida que nós pedimos? A maneira dele saber é testando. Lá vem um teste e a situação piora mais um pouco. Será que já foi suficiente? E nós com nossa estupidez pedimos por mais paciência. De novo, Deus nos concede mais um pouco e lá vem outro teste. Até que um dia encontrei um escrito anônimo que dizia mais ou menos assim que Deus me conceda a coragem para mudar o que pode ser mudado, a compreensão para aceitar aquilo que não pode ser mudado e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. A palavra-chave é sabedoria. Talvez seja isso que devemos pedir a Deus, a sabedoria, e com ela virá tudo mais, a paciência na medida exata, a coragem, a força, a persistência, a compreensão, o entendimento e tudo mais que precisamos para alcançarmos a nossa realização, fazer aquilo que é a razão da nossa existência.